Olá, meus amigos. Hoje, mais um café, dois dedos de prosa aqui nos postos M7. Hoje, eu recebo Cláudia Bus. Cláudia, seja bem-vinda. Douglas, eu que agradeço né, o espaço de fala que você está dando para nós, aí que participamos de um pleito né, é, eletivo agora, em novembro e outubro. E agradeço muito esse espaço que você sempre proporciona para nós, que somos públicos. Tá certo, Cláudia. É, primeiramente desejar para você, né, um feliz ano novo, um feliz Natal agora. Eu sei que está passando um momento em família. Talvez não aquele momento que a gente se espera, que a gente sonha, que a gente planeja, mas o um momento que é o seu momento, o um momento que Deus deu para você. Como tem sido esse, esses dias? Douglas, uma pessoa acamada com câncer degenerativo, né, como é o caso do Bus é, e nós somos casados né, há 27 anos, é muito delicado. A gente teve momentos, né, quando eu digo nós, é, eu e meus filhos, né, é de extremo desespero. Hoje ele está estável, mas ele tem os momentos em que ele tem é, né, algumas quedas assim, de energia. E, e a gente tem procurado cuidar dele em casa, porque acreditamos que numa clínica ou num hospital... Né, nós não teríamos o cuidado que podemos ter com ele em casa Então a gente preparou tudo para ele Nós temos cama hospitalar, oxigênio Tudo em casa né para ele Para que ele possa ter pelo menos conforto nesse momento né, Que infelizmente não, não há cura Para Deus a gente sabe que tudo é possível Mas para os médicos eles dizem que não há o que fazer Cláudia, desejar... Boas energias para você, sucesso, eu creio que é uma, uma caminhada árdua, e, mas tem um versículo bíblico que me consola sempre. Quando eu vou passar por alguma dificuldade, estou passando uma dificuldade, eu lembro desse versículo, que é que Deus nunca permite nada além das nossas forças. Né? Então, tudo que vem sobre nós, a gente tem balha na agulha para ser maior que o problema. Haja a, a bala aí, viu? É, mas a gente é forte. Bom, você, como você falou, você saiu de um pleito que estava extremamente polarizado e está ainda. Né, muito polarizado, muita entre esquerda e direita, muito ódio, muito cancelamento porque a pessoa é do outro lado. Né? Uh, como é que você avalia a, a tua candidatura, né, a, o, o, o período eleitoral? Como que você faz essa avaliação lá do dia 2 até agora? Douglas, primeiro que algumas pessoas, né, poxa Cláudia, eu não esperava que você fosse se candidatar, hum. né, com o problema de saúde do teu marido e tal. Primeiro que eu sou uma pessoa política, né, e, e eu me considero sim, Douglas, uma pessoa bastante forte, como você falou. Deus me dá essa força para enfrentar vários desafios. E eu aprendi, né, a, a lidar com os problemas desde criança. Primeiro porque quando você vem de um gueto, como a pobreza, por exemplo, você já tem que aprender a lutar muito mais do que outras pessoas que têm condições econômicas. Depois, a cor da minha pele, né? que as pessoas aqui, é, às vezes, falam ah, não existe racismo. É só quem sofre né? na pele o racismo é que vai saber o que é e o que não é racismo. né? Então, é, a gente aprende a lutar e a guerrear desde muito criança nesse sentido. E, e por isso eu me considero uma pessoa forte. Eu acho que Deus forja, né? Como você falou, Deus forja a gente na luta e, e a gente consegue enfrentar muitos desafios. Como é que eu avalio isso? Eu lamento muito que haja essa polarização no Brasil nesse momento, porque assim como você, Douglas, que tem família e tem que trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa, é com cada brasileiro. Não é o presidente da república que vai trazer o sustento para dentro da nossa casa. E não é com ele que eu vou me encontrar na farmácia, no supermercado, na loja, no restaurante, na rua, na igreja. Não é, eu vou encontrar com você, meu amigo, minha amiga, de tanto tempo, que de repente, por causa de uma polarização inventada, né, midiática, então as pessoas deixam de se conhecer, de se reconhecer como ser humano e, sobretudo, Douglas, como irmãos que somos. Porque nós pisamos no mesmo chão, na mesma terra e sofremos é, muitas mazelas. Cada um tem o seu fardo, né? Eu tenho o meu nesse momento no sentido da doença, mas as pessoas às vezes desempregadas, às vezes com problema de relacionamento com o pai com a mãe ou com o cônjuge, é, ou então mesmo a doença, no caso... É, ou então disputas judiciais extremas, grandiosas, é, ou problemas de depressão, problemas individuais, até de suicídio na família. Então, isso é um problema humano. Nós não podemos deixar com que o problema político, nesse sentido, seja maior que os problemas individuais das pessoas. E por isso nos reconhecemos como iguais. Cláudia, você é política, como você falou. 2023 é um ano que antecede as eleições Municipais, o que, é que você planeja aí para 2023? O que, é que você vai agir? Como você vai organizar o teu nome para 2024? Eu continuo trabalhando, Douglas, na política, eu sou membro da executiva estadual do, do PSB, também sou membro do PSB Nacional, então a gente tem uma mafrense a nível nacional, né, dentro do partido que é o PSB. É, nós temos três pessoas só que fazem parte da, da, da nacional, do né, membro nacional, que é o Cláudio Vinhatti, o Gelson Albuquerque e a Cláudia Bus. Somos três pessoas que representamos Santa Catarina em Brasília. Então, nós temos uma mafrense lá em Brasília, na né, representatividade aqui de toda Santa Catarina e né, do Planalto Norte. É... Eu continuo trabalhando, eu acredito que nós precisamos trazer essa representatividade. Também lamento muito que as pessoas não tenham votado na sua região, no candidato da cidade, no candidato da região, por causa da polarização. Agora, pede para quem aí os recursos, né? É, a gente sabe que tem alguns dos candidatos aí que, que ganharam, que tiveram êxito nesse pleito, que o discurso deles era assim, não, eu só libero verba para quem é meu amigo. E ganhou, está lá agora... Né, na, na Assembleia Legislativa Ou seja, se não tiver amigo aqui em Mafra, aqui no Planalto Norte Não virá então é, esse recurso para que a gente possa sair da linha da miséria O Planalto Norte hoje ele está inserido na linha da miséria no estado de Santa Catarina é. Você sabe que as pessoas me perguntam Douglas, por que, que não tem TV na, na nossa região, no Planalto Norte? Né? É, e assim como não tem a televisão, não tem muitas outras coisas, porque a nossa região é muito pobre. Hum. né? E, e, e se para um jornal se manter já é difícil você captar o financiamento privado, né? que é as publicidades, para uma TV menos ainda, que os custos são muito maiores. E a nossa região do no Planalto Norte se equipara a muitos lugares Lá do Nordeste, na questão de pobreza, desenvolvimento. A gente precisava de uma chacoalhada. O que, que você acha que está faltando para o Rio Mafrense? Primeiramente, a união. Né? Entender que precisa sair daqui uma, uma representatividade política a nível da LESC, Florianópolis e de Brasília, né? na Câmara dos Deputados. Isso é ponto pacífico. Aí, sempre quando saem várias candidaturas, e isso nunca vai deixar de acontecer, Douglas, é, ah, não elege ninguém porque sai muito candidato. Isso não é verdade, porque tem cidades, às vezes, muito menores, que colocam os seus candidatos e elegem porque tem essa polarização. Então, o que a gente precisa é se unir em torno de um nome, para que essas pessoas, né, eu digo a, a, a nível legislativo, é, agora, né, para 2026 já, né, no caso, e que essa pessoa venha a representar e venha trazer recursos. O último que a gente teve foi o Mauro Mariani, em 2018. Não temos mais ninguém. Né? Agora estamos realmente à deriva. Então, veja, são quatro anos já sem representatividade e vamos para mais quatro. Serão oito anos sem alguém falando, olha, a Mafra existe, o Planalto Norte existe. Cláudia, isso foi um, um recado que todos os candidatos ao governo que estiveram aqui no jornal, nós recebemos... É, o governador eleito, né? Esteve no, o Jorginho esteve no jornal. O Lá do Bano Camburil também, o, o Jean Loreiro também esteve lá no jornal e falou assim: "Gente, nós temos que votar no pessoal do Planalto Norte para senão não vai ter como e aí nos preocupa, né?" Uhum. Cláudia, eu venho ando a cidade toda, Mafra, Rio Negro e sempre Mais que político. Mais que político. <risos> mais que notícia ruim, né? Só a própria notícia ruim. Não, Brincadeira. Não é, não é. E, e eu ando por tudo tomando café E eu gosto de tomar uns cafezinhos no posto M7 Você não tomou o café ainda? Não, mas eu vou tomar Dá para nós brindar não, aqui? Não. Vamos brindar aí, ó, Sucesso pra você E assim, gente, eu falo do que realmente eu faço Eu venho tomar café no posto E aí eu pensei, poxa, por que não ir tomar um café E não trazer pessoas, gente boa para conversar? Não tem nada melhor Que é o bate-papo e um café E o café Foi um bate-papo hum. muito bacana com você para eu te finalizar, alguma coisa que eu não te perguntei que se queira desabafar, desabafe. Pois olha, Douglas, o meu desabafo acho que é esse, sabe? É uma lamentação pelo povo ainda não se decidir em votar em torno do seu próprio território. Não é uma questão de, de sigla. É uma questão de ser daqui e você poder cobrar da pessoa que é daqui. Porque se você tem uma pessoa da. Né? Douglas representa a região. Eu conheço o Douglas e vou cobrar dele as melhorias que ele prometeu, os recursos que eu preciso para a nossa região. Então, enquanto a gente não tiver a, a noção do bem comum, que a política ela é feita para o bem comum e não individual, a gente vai sofrer por muitos anos ainda. Mas uma coisa que eu digo é que a gente não pode perder a esperança. E, e muito mais do que a disseminação do ódio, a política, Douglas, ela precisa levar esperança para as pessoas. É a esperança que nós precisamos, esperança de dias melhores, esperança que eu possa ter escolas melhores para os meus filhos, segurança pública de qualidade, onde eu possa andar na rua sem medo de ser assaltada ou agredida, ou assassinada, como às vezes a gente vê aqui, né, algumas situações que você mesmo testemunha. Né? Então eu acredito que essa esperança deve voltar para os nossos corações, no sentido, vamos ter um político daqui que nos represente, tanto em Florianópolis como em Brasília. É o meu pedido, né? é, não é um desabafo, é um, é um pedido. Um pedido que os anjos um e o amém. pai digam amém e desejar muita sorte, sucesso, saúde e paz em 2023 para você e que você retorne ou aqui no nosso cafezinho ou lá no jornal para a gente bater esse papo e continuar esse bate-papo. Sempre que você me chamar que eu que quero agradecer coisa. o espaço e também a, as pessoas que vão nos assistir, eu quero agradecer muito é, a acolhida sempre que Mafra e Rio Negro sempre me deram eu sempre me senti muito acolhida e por isso que eu luto por dias melhores para nós. Obrigado Cláudia obrigado por que nos acompanhou e a gente volta Qualquer momento com muito mais informação ou com um delicioso café assim um para tomar. Obrigado gente, obrigado. Obrigado.